Here it comes Boom shakalaka. Fala galera! Mais um vídeo está começando aqui no com o seu canal de basquete preferido nesta plataforma chamada YouTube, eu acho. O que é o vídeo de hoje? Em primeiro lugar, ele quer dizer que ele está sendo gravado de forma improvisada aqui na câmera de selfie do meu celular, porque eu estava viajando no final de semana inteiro, eu estava em Porto Alegre, voltei hoje para São Paulo, mas ainda não fui para o meu apartamento, lá que está a minha câmera, lá que fica o meu escritório, escritório, se é que podemos dizer assim, isso são aspas de uma mão só, porque a outra mão está segurando o celular. E esse vídeo que eu estou lançando hoje é um vídeo que eu já lancei ao final de cada temporada regular, desde que existe o Boom Chacalaca. é o um vídeo chamado 30 Recordes, e neste vídeo aqui eu mostro, que nem o nome diz, 30 recordes relacionados à temporada regular, que acabou de se encerrar. Quem nunca viu os vídeos de 30 recordes das outras temporadas, vou deixar o link aqui na descrição, eles estão um pouco vencidos, né, porque já aconteceu há bastante tempo, mas enfim, o mais interessante é o vídeo de hoje, melhor média de pontos por jogo, rebotes por jogo, porcentagem de três pontos, porcentagem de lances livres, uh, maior número de pontos em um jogo, mais triple doubles na temporada, que vocês sabem que é o Russell Westbrook, enfim... 30 recordes relacionados à temporada regular 2018-2019, a partir de agora. Começando então com pontos para jogo, o líder soberano James Harden, 36,1, 8,1 pontos por jogo à frente do segundo colocado Paul George, o terceiro Yannis Antetokounmpo, o quarto Joel Embiid e o quinto LeBron James. Mais rebotes por jogo pelo segundo ano seguido, Andre Drummond foi o líder com 15,6, também soberano, dois rebotes à frente de Joel Embiid, depois de Andre Jordan, que jogou por Dallas Mavericks e New York Knicks, Rudy Gobert e quinto lugar, Clint Capella. Mais assistências por jogo, o único que passou a barreira dos 10, na verdade o único que passou a barreira das 9 assistências por jogo, Russell Westbrook 10,7, seguido de Kyle Lowry com 8,7, LeBron James, Chris Paul e o novato surpresa Trey Young. Mais roubos de bola o jogo, o vencedor, o líder foi Paul George de OKC com 2,21, James Harden no segundo, uma surpresa, 2,03, Chris Paul terceiro, Russell Westbrook o quarto e Jimmy Butler que jogou por Wolves e Sixers em lugar. Mais tocos por jogo, mais bloqueios por jogo. O líder foi Miles Turner do Indiana Pacers, com 2,69, com 2,44. Uma surpresa, Mitchell Robinson, rookie do New York Knicks, depois Rudy Gobert, Brooke Lopez e Javeo McGee. Mais turnovers pro jogo, mais erros por jogo, James Harden, 5. Depois Russell Westbrook, Devin Booker, Trey Young e John Wall. Melhor aproveitamento de field goals, né, nos arremessos de quadra, Rudy Gobert, 66,9, depois Clint Capella, que havia ganho no ano passado, Javel McGee, Thomas Bryant e Montres Harrell. Melhor aproveitamento de cestas de 3 pontos, Joe Harris, 47,4, ele também venceu o campeonato de 3 pontos no All-Star Game, depois Danny Green, Seth Curry, Stephen Curry, olha só, o Seth Curry é o melhor dos dois irmãos em aproveitamento, e o Danilo Gallinari em quinto lugar. Melhor aproveitamento de lances livres, ele que conseguiu um 50-40-90 nessa temporada, 50% de field goals, 40% de 3 pontos e 90% de lances livres. Malcolm Brogdon do Milwaukee Bucks seguido de Stephen Curry, que havia vencido no ano passado, Damian Lillard, Danilo Calinari e JJ Redick mais cestas de 3 pontos na temporada, ele já havia vencido no ano passado e venceu de novo. James Harden com 378 cestas, em segundo Stephen Curry com 354, depois só abaixo de 300. Paul George, Buddy Hield e Kemba Walker. Mais lances livres na temporada, mais uma vez ele, James Harden, 754 lances livres incríveis, 232 lances livres à frente do segundo colocado Joel Embiid, depois Yannis Antetokounmpo, Damian Lillard e Paul George. Mais faltas cometidas na temporada é o bicampeonato de Carl Anthony Towns, ele já havia vencido no ano passado, 292 faltas esse ano, seguido de Andrew Drummond, Patrick Beverly, Montress Harrell e no quinto lugar um empate entre PJ Tucker e o Mason Plumlee. Mais pontos em um jogo e James Harden pelo segundo ano seguido tem esse recorde, ano passado ele conseguiu 60, esse ano ele conseguiu 61 pontos duas vezes, depois Kemba Walker com 60, Devin Booker com 59 e aí mais James Harden duas vezes com 58 e duas vezes com 57. Mais rebotes em um jogo, Carl anthony Towns, 27 rebotes, Anthony Davis com 26, Ennis Cantor também com 26 quando ele estava no New York Knicks, John Collins com 25 na última rodada, no último dia de jogos e Rudy Gobert com 25. Mais rebotes defensivos em um jogo, aí o vencedor é Jonas Valanciunas na sua fase de Memphis Grizzlies, ele começou no Toronto Raptors. 23 rebotes defensivos, Rudy Gobert com 22, Anthony Davis de Andrew Drummond com 21, Ennis Kanter e Nikola Vucevic com 20. Agora mais rebotes ofensivos em um jogo, tivemos um empate com 12. Clint Capella do Houston Rockets e Javier Magui do Los Angeles Lakers com 11. Andrew Drummond conseguiu cinco vezes, aí uma vez o Steven Adams, uma vez o Valentunas e uma vez o Hassan Whiteside. Mais assistências em um jogo, líder soberano Russell Westbrook com 24. Ele também tem a segunda melhor marca com 21 depois Cary Irving e Jeff Teague, 18, e em 10 ocasiões diferentes, um jogador conseguiu 17 assistências. Mais roubos de bola em um jogo, só o Cary Irving conseguiu 8 roubos de bola em um jogo, nessa temporada não chegamos na barreira de 10 roubos de bola, ano passado o Lou Williams conseguiu 10 roubos de bola, com 7 só o P.J. Tucker e com 6 vários jogadores, incluindo 3 vezes o James Harden e 3 vezes o Russell Westbrook. Mais tocos em um jogo, também um empate. 9, Mitchell Robinson, do New York Knicks, o Rookie e Hassan Whiteside, do Miami Heat. Nesse jogo, se ele tivesse dado mais um toco, ele teria conseguido um triple-double, o Hassan Whiteside. Com 7, o Dragon Bender, Kevin Durant, Rudy Gobert, Jaron Jackson Jr., Michael Kidd Gilchrist, Brook Lopez, Javier McGee e Miles Turner. Ninguém conseguiu oito. Mais turnovers em um jogo, um empate triplo, Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, James Harden e Carl Anthony Towns, com 10, duas vezes o Russell Westbrook, Blake Griffin e, mais uma vez, o Carl Anthony Towns. Mais cestas de 3 pontos em um jogo, aí tivemos um recorde da história da NBA, o recorde anterior eram 13 bolas de 3 pontos. Nessa temporada o Klay Thompson conseguiu 14 bolas de 3 pontos. Depois foram 11 do Stephen Curry três vezes, 10 do Stephen Curry mais três vezes e também com 10 outra vez o Klay Thompson, James Harden, Damian Lillard e Paul George. Mais cestas de três em um jogo sem nenhum erro. Tivemos três jogadores que acertaram seis de 6. Campbell Walker, Langston Galloway do Detroit Pistons e o Malcolm Brogdon do Milwaukee Bucks. Treze jogadores diferentes conseguiram cinco de cinco em um jogo. Mais arremessos de três pontos sem acertar nenhum. O líder soberano, Brook Lopes, ele acabou o jogo com 0 de 12. Já Robert Covington, Paul George, James Harden e Shabazz Napier acabaram o jogo com 0 de 10. Mais lances livres acertados em um jogo, James Harden, só podia ser ele 22, ele também teve duas vezes de 21, aí com 20, Anthony Davis e Joel Embiid, 19, Antero compo Joel Embiid de novo e James Harden de novo. Mais lances livres, sem erro, em um jogo, exatamente o mesmo recorde da temporada passada, 19 de 19, James Harden, ele tem um de 18 de 18, Antero compo 17 de 17, e Lamarcus Aldridge e Lou Williams, 16 de 16. Restam cinco recordes, agora sim, aquele que eu falei na introdução, mais triple doubles numa temporada, mais uma vez o líder, é Russell Westbrook, 34, o líder disparado, quase o triplo do segundo colocado Nikola Jokic, com 12, Ben Simmons, 10, LeBron James e Don 8 e James Harden, 7. Mais double-doubles na temporada, Andre Drummond é o líder com 69, Rudy Gobert 66, Vucevic 60, Embiid 58 e o Russell Westbrook 57. Mais faltas técnicas na temporada. O Russell Westbrook ia liderar sozinho, mas na última rodada o Kevin Durant tomou uma falta técnica e empatou na liderança 17 para cada um e pensar que eles já foram uma dupla. Draymond Green 16, Josh Jackson 15. Mais expulsões, mais desqualificações na temporada. O único a conseguir três vezes, Nicola Jokic do Denver Nuggets, com duas expulsões, Patrick Beverly, Blake Griffin, Evan Fournier, Marcus Smart, PJ Tucker, Taj Gibson e TJ Warren. Por fim, o último recorde tem uma curiosidade, mais jogos da temporada, com 82 jogos, todos esses da lista aí que vocês estão vendo, se quiserem ler, pausem o um vídeo. O curioso é que o Tobias Harris, ele não entrou em quadra na última rodada, ele poderia ter chegado a 83 jogos, por quê? Porque ele foi trocado no meio da temporada dos Clippers para os Sixers, e os Sixers estavam com um jogo a menos na tabela, ou seja, ele poderia ter jogado 83 jogos, mas ele descansou na última rodada, então ele ficou com 82, assim como todos os outros jogadores, dessa lista. E esses foram 30 recordes relacionados à temporada 2018-2019, que nem eu falei, a terceira edição desse vídeo, eu fiz 16-17, 17-18 e agora 18-19. Nesse dia que eu estou gravando, que é segunda-feira à noite, os playoffs da NBA já começaram, cada time já jogou uma vez, já tivemos algumas surpresas. Brooklyn Nets derrotou o 76ers, o Orlando Magic derrotou o Toronto Raptors, San Antonio Spurs, sétimo colocado, derrotou o segundo colocado, Denver Nuggets. Hoje os times começam a jogar seus segundos jogos. Seus segundos jogos, existe isso? Existe. Então fiquem atentos que logo mais vem vídeo aí falando dos playoffs de 2019 da NBA. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bucha Calaca e nos vemos no meu próximo vídeo. Até lá!